Sou o titeche Adriano Afonso, estou aqui em Berlândia e tenho o grande, é, um grande orgulho de compartilhar com os senhores a, a oportunidade dada pelo meu professor, estudante Tiago Finotti, de estar participando da, da série de vídeos que se encontram em nosso site, no nosso canal no YouTube, da série Researcher. É com grande prazer que eu compartilho com os senhores é, uma recente pesquisa realizada é, com tutoria do meu professor Shidoshi Tiago a respeito de o Jutsu em específico é, a utilização e a, a questão antropológica dos arcos daikiyu ou os arcos longos japoneses Antes de mais nada, é, é importante começarmos com a história da arqueria. Inicialmente eh, se tem indícios ar arqueológicos, os primeiros indícios arqueológicos datam da, da, do período paleolítico de 50 a 10 mil anos antes de Cristo, que foram descobertos em Hamburgo Alemanha. É importante verificar que inicialmente as primeiras civilizações tinham características nômades, a utilização de artefatos é, pontiagudos à base de, de pedra e madeira. Uma delas é a lança de arremesso. Até aí se acredita que o arco e flecha tenha surgido como sucessor da lança de arremesso na era paleolítica e tenha sido um marco, não só na, para a sobrevivência através da caça, mas sim também, posteriormente, através da sua aplicação no meio militar e marcial. O arco na Europa é, tornou-se é, muito utilizado até a Era Bronze, ou o período Neolítico, entre 2300 anos antes de Cristo até 300 anos antes de Cristo, é, através da sua utilização através das carruagens é, observado desde a Europa, da Europa Egito até a Índia. Contudo, a sua aplicação se tornou menos é, importante a, tra a partir da, da crescente é, de incorporação de diferentes táticas relacionadas à infantaria. Mas, neste mesmo período, foi observado por historiadores e, e arqueológicos e de descobertas arqueológicas que fluxos migratórios com povos que tinham características de guerreiros e ferreiros de boas qualidades, é, tem esse ponto de origem no Monte Altai, é, que fica entre o sudoeste da Sibéria e, e Mongólia Central. Acredita-se que esse fluxo migratório tem espalhado desde a Europa até o Vietnã e a Tailândia é, devido a questões climáticas e a questões políticas e econômicas que fizeram com que estes é, disseminassem é, e, e migrassem para esses territórios, abrangendo essa cultura pela por toda a Ásia. Isso é muito importante entender, pois ao verificarmos a questão antropológica do Japão, Acredita-se que os primeiros, os primeiros arcos chamados de Marukiyumi tenham vindo de é, cultura fino-ungro que teve contato direto com a cultura andrônoma proveniente do Monte Altai. Então, é, historiadores acreditam que os primeiros indícios hominídeos no território japonês datam de 40 mil anos a 30 mil anos a.C isso devido a creem ser devido à formação de camadas glaciais que uniram o continente asiático com as ilhas japonesas permitindo o fluxo migratório do do sudoeste asiático para o para o Japão isso foi observado pois várias descobertas de Homo Sapiens datadas de 35 mil a 30 mil anos antes de Cristo foi observado em todo o território japonês. Contudo, as primeiras civilizadas, as primeiras tentativas de formar uma civilização no Japão tem ocorrido no período Yomon. O período Yomon está relacionado diretamente com a cultura Yomon, que possui ancestralidade distante dos povos Aino, atuais aborígenes japoneses. Foi neste período que é, se teve os primeiros indícios dos primeiros arcos de médio porte, que creem ser provenientes da das culturas fino que teve é, contato direto com a cultura andronovo, que são os mori Historiadores creem que foi no período iajoi que os primeiros arcos da ikiu começaram a surgir no Japão. Isso devido a descobertas arqueológicas que demonstravam características de arcos longos de 2,2 metros a 2,3 metros de comprimento datados nesse período.